Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 E hoje eu tô aqui com mais um vídeo mostrando para vocês anúncios de ônibus usado E hoje eu vou mostrar para vocês só ônibus é, Volvo à venda Os ônibus da Volvo, eles são meio desvalorizados aí no mercado dos ônibus Não que eles sejam ruins, é que o povo tem um pouco de preconceito Por ele ter o um motor central e muitos mecânicos acabam falando mal, muita gente falando mal. Mas é um ônibus que é muito bom, se você pegar um ônibus bem cuidado. E vou começar no primeiro aqui, ó. É um Vendo Buscar 360, Volvo B10M, ano 90. Ele é carroceria Buscar, e tá na região de Campinas, aqui ó, em Paulínia. E o proprietário tá pedindo 20 mil reais. Aí, foto aqui da dianteira, foto do interior, o ônibus parece que está bem cuidado, né? bonito de pintura, que a frente do Buscar, mais antigo, né? Ela tem tipo uma testona aqui, aqui a traseira, os ônibus Volvo, como o motor é aqui no, no centro, ele não fica nem na frente nem atrás, então não fica aquele barulho lá na cabine para o motorista, e também você tem um espaço aqui, ó só que você pede o um maleiro aqui também. agora vamos para o próximo. Aqui é um Volvo B10M Marco Polo GV1000, ano 92. O proprietário está pedindo 20 mil reais. O ônibus está na cidade de Juiz de Fora. Vamos ver mais fotos. Está dianteira, foto aqui agora do, do interior. ó Parece que está bem bonito, bem cuidado. Aqui a foto da escada cabine aqui do motorista, o ônibus tem banheiro, ó, banheirinho, tá, tá bonito o ônibus, hein, pelo valor de 20 mil reais, tá, os ônibus da Volvo, acontece isso, o pessoal tem um preconceito, fala mal, aí acaba que o preço fica meio que baixo, né, meio que desvalorizado aí no mercado, ó, calçado de pneu, ó, parece que tá bom de pneu, e no anúncio tá aqui, ó, Marco Polo, GV1000, Volvo B10M, 92, 50 lugares com banheiro, carro trabalhando, motor funcionando perfeitamente. Uma dica aí pessoal que está comprando um ônibus, a melhor coisa é comprar um ônibus trabalhando. O ônibus está trabalhando é sinal que ele está sendo cuidado. É, aqui ó, um outro ônibus GV 1150 Volvo, esse aqui já é um B58E. Bonito, ó, trucadão. Aqui foto do interior, foto aqui do... O volante aqui do painel, aqui a frente. E o radiador fica aqui ó na frente, então essa entrada de ar é para trocar calor do, do motor lá do radiador. O anúncio diz aqui, ó Marcopolo GV 1150, Volvo B58E, 50 lugares com banheiro e geladeira. Tem 10 de documento. Ah, então não é só de 20 mil não, aqui é 30 mil reais que o proprietário está pedindo. Vamos para o próximo. Aqui ó, vou pegar a foto desde o início. É... Aqui a foto da lateral, aparece parece que tá bonito de pintura. Hein? Foto do interior. Painel. Ele é o, pelo jeito é um comil, é um B10M com carroceria Comil. Aí ah, aqui ó, agora a foto do motor, ó. porque quem nunca viu, o motor ele trabalha deitado, ó. ele fica virado. E, e aí, você abre um dos maleiros e tal. Tá o motor bem no centro é, quem conduz esse ônibus tem que ter muito cuidado porque é perigoso bater é, nas valetas, né? E no, no quebra-mola o motor. agora vamos pro próximo. Opa, esse aqui ele tá na cidade de Pitimbu, lá em, em região do Rio Grande do Norte. Agora vamos pro último anúncio. Aqui é um, um ônibus Volvo B58, ele é Marco Polo G4, parece que tá bem bonito, ó, tá bem alinhado, foto do painel, foto do interior, o proprietário tá pedindo 17 mil reais, ele só deixou na descrição em bom estado. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa seu like e se você não está inscrito, inscreva no nosso canal. Se você quer ver algum vídeo aí de um outro tipo, de anúncio, deixe aí nos comentários que a gente faz aí. E um abraço.